que infelizmente o cantor que pertencia ao grupo dos Lambas infelizmente já não se encontra em vida vítima de uma doença prolongada e nós do grupo de comunicação Platina Online, endereçamos as mensagens de luto as mensagens de esperança e força à família iludada pois na grelha sempre foi um culturista, um artista que representou muito bem as cores, as bandeiras do futuro e da música angolana, de forma geral. Então, estamos tristes, estamos tocados com esta informação e simplesmente podemos dizer é que desfrutemos daquilo que grelha deixou de melhor, que são as suas obras, que serão imortais e tocarão para sempre. As, as, a, a forma alegre, a forma energética como ele encarava as coisas, um, ficará para sempre na memória de todos os angolanos e apenas desfrutemos das músicas tem o vídeo desfrute do vídeo alegre-se com aquilo que ele já fez para música para um...